Oi, oi, gente! Finalmente, parte 3 aqui que vocês tanto pediram, experimentando lingeries, tá? É, hoje a gente tem lingerie da Shein, da Shopee e de uma lojinha do Instagram também. Então, vamos lá. Começando, gente, com essa roupa aqui que eu tô usando. Opa, é do Suicide Girls. Pra quem não sabe, é, um, é uma comunidade de modelos alternativos. Gente, pesquisa no Instagram que vocês vão ver. Ou no Google, enfim, eu sou modelo oficial deles lá. Então, tem meus ensaios lá. Tenho, na verdade, um até agora. E daqui a um mês vai sair meu segundo ensaio, tá, gente? E eles me mandaram esse aqui quando eu fiquei oficial do site. A parte de baixo é esse raio aqui. Como a visita é grande, gente, eu gosto, tipo, de fazer um nozinho e usar ela assim. Então, esse é um tecidinho canelado que tem esses raiozinhos super fofos. Ah, outra novidade... Quem me segue no Instagram já viu, eu tenho uma tatuagem nova, ela é perfeita. Uh, atrás tá escrito Suicide Girls. E como é gringo, então assim, o um modelinho é um pouquinho maior mesmo, mas é super fofo. Eu gosto muito, é super confortável. Um, pra quem for querer me pesquisar lá no Society Girls, é Babs, tá? Vai estar tá aqui também nos links embaixo, no comentário fixado também. Então agora vamos pro próximo. Então, gente, esse aqui é da lojinha do Instagram que eu tava falando pra vocês. Veio nesse saquinho aqui. É do Estúdio Lapiel. E eu comprei duas calcinhas lá. Olha, uma é super diferente, quem tá nas minhas plataformas já viu o ensaio com ela. Ela é assim, branca. E o diferencial dela, gente, é atrás. Olha a parte de trás, que lindo. Eu comprei esse aqui que é de uma pantera. E essas acoplações aqui você pode trocar, entendeu? Você compra outras e troca. E é perfeito, eu já vou mostrar no corpo. E a segunda calcinha que eu comprei de lá foi essa daqui. Deixa eu arrumar ela aqui. Ela é assim, ela é em V, no bumbum, então tipo fica super fiozinho, sabe, vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu coloquei, tá chovendo por esse barulho, coloquei essa camisetinha aqui como Eu vou mostrar primeiro só as calcinhas, então não tem nenhuma parte de cima. Essa daqui é a calcinha. Ela é linda, né? Olha atrás, como eu disse que fica... Perfeita! E ela tem ajuste, então assim. Fica tudo ótimo mesmo. Eu gosto muito dela, eu quero comprar outras aplicações pra poder trocar. Próxima? Agora é aquela vermelha. Que eu falei que ela é em V, então ela é super cavada. Ela tem um material muito macio e é super, super gostosinho. E ela é assim, ela é perfeita. E aí, Gostaram? Agora, gente, tem duas calcinhas da Shein, que foi, tipo, assim, 50 centavos. E eu comprei pra ver se era bom o tecido, essa azulzinha aqui. Não tinha como escolher a cor, né, mas também, gente, foi 50 centavos. E essa cinza aqui, eu gosto mais do que azul até. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, a cinza. É, eu gostei até, mas não sei se eu compraria de novo, porque o tecido não é tão bom assim. Mas ela até que é bonita. Agora a azul com branca. É um pouquinho maior aqui na frente, como vocês podem ver. E... Gosta também Então gente, agora É um trio de calcinhas Da Shein Que vem essa branca De tecidinho canelado E é muito gostoso mesmo e é super bem feitinho. Tem o forrinho aqui, tudo certo. E foi bem baratinho, foi R$18,00 as três. Vem a preta. E a cinza. A minha favorita é a branca. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, a branca. Ela é muito bonita e muito confortável. Atrás é pequena, do jeito que eu gosto. A gente fala sério, né? Minha tatuagem ficou muito bonita. A parte que mais doeu foi essa parte aqui. E é isso, gente. Não tem regulagem. Ela é de elástico. Então não tem como ajustar o tamanho. Mas ficou perfeito, assim. Esse tamanho ficou ótimo. E agora, a cinza e a preta. A cinza, igualzinha a branca. Tão vendo direitinho? E a preta, gente, é a mesma coisa. A mesma coisa. Vou até pôr por cima, porque... É idêntico, real. É isso. <risos> Gosto bastante. E bora pro próximo. Ai, gente, eu também comprei, né? Achei essas presilhinhas aqui super grandes pra fazer foto. Que eu vou fazer de elf, como vocês podem ver. E ficou perfeita a roupa. Gente, esse biquíni aqui, eu não lembro se eu já experimentei aqui pra vocês. Porque eu comprei ele faz um tempo. está um pouco sujinho aqui de guardado. Mas eu gosto bastante dele. Tem alcinha transparente aqui também. De longe parece que, tipo... E aqui não tem alça. E a parte de baixo dele também é transparente dos ladinhos. A única coisa é que ele é meio grande atrás. E eu não gosto muito. Mas vou colocar aqui. Olha, tá vendo como fica um charme de longe de assim, porque não, não aparece a lateral. Só como eu disse atrás, ele é um pouco grandinho e fica meio larguinho aqui, ó. Que não tem como regular também. É uma... Ah, não sei, um pouquinho estranho atrás, né, gente? Porque fica larguinho assim. Aí ele assim, ficar apertado atrás, fica um pouco larguinho aqui na frente, assim, ó. Não entendo. Não entendo. Mas fora isso, é bonito pra fazer foto Gente, agora o próximo foi o que chegou hoje da Shein pra mim E ele é perfeito, vai ser o que eu vou usar pra fazer as fotinhas e conteúdos De Elfo É muito lindo, eu vou mostrar pra vocês E ele vem com uma calcinha E eu comprei uma meia também pra pôr, vai ficar lindo eu vou mostrar pra vocês agora Olha gente como é Perfeito Fala sério Aqui dá pra prender na meia Que daqui a pouco eu ponho Pra gente ver o conjunto todo Mas gente, é muito perfeito É lindo O material é bom E fica muito, muito sexy Eu amei gente Imagina agora bem produzida Com as orelhinhas de elfo que eu mostrei pra vocês Fica lindo Eu amei E é bem brilhante, né? Agora eu vou colocar com a meia pra gente ver como fica Que eu nem experimentei ainda Cara, eu coloquei as meias E ficou maravilhoso Só não deu pra prender aqui Acho que não é pra prender Mas olha isso muito fofo esses lacinhos. Eu amei. Não sei nem o que falar, só que é muito perfeito mesmo. E eu tô muito ansiada pra fazer logo as fotos, me arrumar direito, fazer tudo bonitinho. Porque, sério, essa compra aqui foi, tipo, a melhor até agora. Hum, e de bônus, eu tenho um pijaminha pra mostrar pra vocês, que é da Rechuelo. Vou trocar. Aqui, gente, esse pijaminha da Rechuelo, muito gostosinho. Fiquei com preguiça de abotoar tudo, mas ele abotou todinho, tá? Ele é de coraçãozinho. E vou mostrar a parte de baixo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. É um shortinho de elástico que fica muito, muito lindo. E eu amei. Ficou até bonitinho pra meio, por isso que eu nem tirei. E agora seria só botar certinho. Que ficou lindo demais. Gente, lembrando, viu, que quem quer me acompanhar melhor, ver mais, tem todos os meus links aqui embaixo, na biografia. Na biografia não, no comentário fixado e na descrição do vídeo também, tá? Eu tenho olho é só assinar que vocês vão ver tudo do bom e do melhor. Ai, gente, vocês separaram, Meu percinho agora é de estrelinha, eu troquei. Não sei se dá pra ver direito aqui no vídeo. Mas é isso, gente. Obrigada por todo o apoio de vocês. Sempre quererem mais vídeos. Deem bastante like, se inscrevam. E me acompanhem nas outras redes sociais. Twitter, Instagram, tudo. Babi Palomas, tá, gente? Eu, euzinha.